Então, aqui, ó, a gente tratou o ISLM enxergando esses dois mercados, é, é, o mercado de bens, o mercado de trabalho, que é a parte real da economia, que é, que é o lado IS da economia, né? Então, esse aqui é o lado IS da economia. E a gente estava trabalhando o mercado Monetário, que é a parte LM da, da economia, que é liquid Monitor, então agora o que a gente a enxergou aqui o mercado monetário e mercado de título. Então a gente vai enxergar agora o que, que acontece numa economia aberta com esses dois mercados aqui, tá? é, principalmente na questão das políticas fiscais e monetárias, né? É, das variáveis exógenas dentro desse mercado. Nesse mercado aqui, a gente vai ter justamente a mesma situação. A variável endógena é simplesmente a taxa de juros, é, bem aqui, e a renda, tá? que a gente vai trabalhar do mesmo jeito. Mas a gente vai entender dentro de uma economia aberta o que, que vai acontecer. Por exemplo, eu aplico uma política monetária expansionista, o que que acontece, né, dentro desse modelo ISLM aqui, uma política monetária expansionista, né? o que que acontece com a LM, e o que que acontece com a ISL, e como que vai, como que vai se comportar aqui o setor externo, dependendo aqui, né, se é uma economia é, aonde você tem uma livre abertura de, de mercado, ou se é uma economia, uma economia que você tem uma, uma abertura de mercado rígida, mais controlada pelo governo, ou se você tem uma economia aqui onde o balanço de pagamentos, né, que é o, o BP aqui, que a gente vai enxergar, ele tem uma economia aonde o governo deixa, mais ou menos, flexibilizar ali o seu mercado externo de exportação e importação. Tá? Então, isso que a gente vai enxergar aqui dentro do mercado, é, essa relação IS com a economia aberta. Que é o mais correto, né? A gente parte da economia fechada lá, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas, na verdade, o correto é a gente enxergar esse SLM mesmo, a economia aberta, né? enxergar esse mercado de divisas aqui, porque a gente vê hoje, inclusive, na economia, vários fatores e várias preocupações. Assim, não dá nem para a gente é, deixar de se preocupar com com coisas às vezes até que, que as pessoas falam assim, ah, por que, que eu vou me preocupar com isso, né? Por exemplo, eleições americanas, por que, que eu vou me preocupar com a eleição americana, quem é que vai estar no governo quem é que não vai estar? É, a gente tem uma situação hoje de economia globalizada, então todos esses fatores a gente não pode deixar de lado aí, tá? E aqui é só deixando para vocês certinho, ah, mas aqui, aqui a gente tem que abrir a equação do IS tá? É, então, aqui, a gente não termina em gasto do governo, né? a gente tem aqui exportações, né, menos importações. Ah, então a gente tem aqui o setor externo, tá? dentro dessa equação. Depois eu vou, ah meu Deus, puxou tudo aqui, o mouse não colabora. Não achei um negócio para botar uma canetinha certa para eu escrever. Então, e a QLM, ela fica nesse mesmo... Nesse tá? mesmo formato. Aqui a IS a gente abre para o setor externo aqui, tá? Então, a gente vai ter muito aqui esse movimento justamente aqui dentro do setor externo, que é aqui a IS. A gente vai ter um movimento na IS. A LM ela vai, ela vai só ter alteração ao longo da curva ali, na sua liquidez, tá? Isso a gente vai entender depois quando a gente jogar lá nos modelos. Eu falei para vocês, eu vou tentar gravar um vídeo certinho como vai ficar os modelos ali para deixar na página gravada para vocês. Então, aqui, ó, então, né, é isso que a gente colocou. Então, o que, que a gente vai perceber dentro disso? Principalmente os regimes cambiais, né? Então, eu não sei se vocês têm dificuldade em enxergar a relação cambial, quando valoriza, quando desvaloriza, por exemplo. É, hoje, eu posso enxergar aqui que eu tenho o quê? Que eu tenho uma desvalorização da moeda. Né, que foi ao longo desse período. Por que, que eu tenho uma desvalorização? Porque eu preciso, é, para ter um dólar, eu preciso de R$ 5,30. Digo, digo isso, tá? eu não, não vi certinho como tá hoje. R$ 5,30. Antes, é um período um pouquinho mais lá, é, para eu ter esse mesmo dólar aqui, eu precisava de... 2 reais e 2,75 centavos de campos faz tempo né ou eu precisava de 3 reais e 50 centavos tá então aqui eu tenho uma desvalorização do real tá porque eu falo desvalorização do real e na verdade é uma valorização do dólar mas eu tenho uma desvalorização do real o real eu tô precisando de muito mais reais para ter um dólar tá eu tenho uma valorização quando eu preciso de menos reais para ter um dólar. Então, eu penso em termos de valorização da nossa moeda. Tá? É, quanto mais a deles valorizam, a nossa menos valoriza. Tá? tá certo isso? Vocês conseguem entender bem essa relação? Então, essa aqui é o que a gente tem que pensar aqui. Como que chega nesse aumento? Né? Quais são os fatores que chegam nesse aumento aqui? E quais são os fatores que chega nessa, né, nessa redução aqui, tá? Então, aqui, quais são os fatores que chegam nessa desvalorização aqui? Né? Eu ponho para cima, mas eu enxergo como desvalorização, tá? E aqui, como eu enxergo essa valorização da nossa moeda, tá? Então, é, a gente tem que pensar em termos de moeda externa. Eu, acho que, eu sei que vocês já tiveram a monetária, que vocês têm ali a a disciplina de, de economia internacional, então vocês discutem bastante isso. Mas a gente tem que pensar bem que o dólar é oferta e demanda, é um mercado. Por isso que eu coloco, quando a gente coloca lá no comecinho para vocês, é aqui, né, quais são os mercados. Mercado de divisa é um mercado, então ele vai funcionar como? Ele vai funcionar como oferta e demanda, né, então é S, D, né. Então, vai funcionar como oferta e demanda do mesmo jeito. Então, quanto maior a oferta, né? Quanto mais dólar eu tiver aqui, circulando aqui dentro, menor, né? Vai ser o custo dele, vai ser o preço. Quanto menos eu tenho, né? Maior vai ser o preço dele. Essa é mesma relação, tá? Então, aqui, é quando a gente enxerga o lado da oferta né, que é, seria essa entrada de dólar na economia, é, a gente tem que enxergar o um efeito nela. Deixa, deixa eu colocar um mapinha ali, que eu coloquei, acho que vai ser mais fácil de explicar para vocês. Ah, e aqui, aqui é essa explicação, tá, que eu falei para vocês agora. Então, gente, esses slides aqui eu coloco para vocês lá, tá. Eu esqueci de colocar hoje à tarde, logo cedo, mas já, já coloquei aqui. É, essa relação aqui da taxa de juros, eu vou explicar para vocês agora, mas eu vou abrir aqui um, um mapinha que eu que eu coloquei aqui para a gente explicar melhor. Então, o que, que significa oferta, né? Oferta é essa entrada aqui, ó, né? Essa entrada de dólar aqui no Brasil. Como é que se dá essa entrada de dólar aqui no Brasil? O fator principal aqui, dela, dessa entrada aqui, se dá, um fator principal é a taxa de juros. Tá? Por isso que a gente fala de balanço de pagamentos, que a gente está pensando em termos de exportação e importação, tá? Então, é a própria, ta a taxa de juros, a gente vai, né, considerar ela. Por que que eu vou considerar ela? Tanto que no modelo ISLM, vocês vão enxergar bastante aqui, que nós vamos trabalhar aqui, ó, com a taxa de juros, quando a gente enxergar a taxa de juros aqui, né, a gente vai enxergar a taxa de juros nacional do mercado interno e a gente vai ter que trabalhar e pensar uma taxa de juros também internacional, porque o que, que acontece? Justamente, vocês conseguem enxergar isso hoje, Ó, a nossa taxa de juros, eu estou falando taxa selic, tá? taxa básica, ela foi reduzindo, né? é, eu não lembro naquela tabela que eu passei para vocês quanto estava até então, mas assim, digamos que ela estava 7% vou falar 11%, né, porque ela foi reduzindo ao longo, de 2015 para cá. Hoje, ela está 2,50. Né? Hoje ela está 2,50. Essa taxa de juros, em relação ao internacional, ela ainda está um pouco alta. Ela não está tão baixa. Tá? Mas o que, que acontece? Simplesmente aqui, aconteceu o quê? Uma fuga a partir dessa redução da taxa de juros, a partir de, de, do... Da, da própria relação internacional, a economia, você teve, a gente teve muito uma fuga, né, de dólar. Então, a gente teve muita saída, e quando a gente teve toda essa saída de dólar aqui, as pessoas começaram o quê? Começaram a demandar, né, a moeda, tá? Vou demandar, demandar, então o que, o que a gente teve hoje? Então, a gente saiu de um, de um dólar de três reais, né, vamos dizer assim, para a situação hoje que a gente está de 5,30. É, eu não me lembro da gente ter chegado ao longo de todo o período, a gente vai, pode até dar uma olhada naquela tabela de novo, a esse nível aqui. Tá? Então, a taxa de juros aqui é um dos fatores. Tá? E esse fator aqui, ó, ele favorece muito as exportações. O que está que acontecendo hoje com o preço do milho? Né? O que que tá acontecendo hoje no mercado de commodities? Principalmente no Paraná? Aumentando, o preço então, disparou. Preço disparou, né? E, e aí, é, por que que disparou esse preço? Né? Por que que no caso do preço do milho, a gente viu que, que disparou e tanto assim? E isso assim, ó, o que que tá favorecendo o mercado externo? Olha o reflexo que isso dá está favorecendo as exportações, aí você tem, né, você vai, aumenta o setor externo, vai para o setor externo, o setor externo, interno aqui, diminui a oferta, né, você tem uma diminuição da oferta aqui, automaticamente você tem um aumento desse preço no mercado interno, né, e o que que acontece depois? Esse preço aqui, esse, o milho, no caso do milho, é, ele serve muito de alimento para a produção animal, né? Ele serve muito, não é? Então, o que, que vai acontecer com o preço, por exemplo? Né? Isso, um pouquinho mais no, em determinado prazo, a gente não sente tanto, lá na, quando a gente estuda oferta agregada, demanda agregada, a gente até enxerga isso. Os preços, eles não vêm numa rapidez, assim, não vem tão rápido. Né, é, não é que nem anos 80, que era de uma hora para outra, né, de um dia para outro, você aumentava o preço. Hoje a gente tem essa relação um pouco mais assim, demorada, um pouquinho, para aparecer esse nível de preço. Tá? Mas em determinado tempo a gente já vai sentir uma alteração de preço, por exemplo, preço do frango, né, é, e outras situações que a gente vai ver aqui dentro da nossa economia, na questão de preço. É, então, é, as pessoas, nesse período, além de você ter essa relação dólar, porque todo mundo pergunta se, ah, por que, que os preços estão tá aumentando, né? Vamos controlar, ou vamos dizer assim, empresário, não aumente o preço, né? A gente sabe, como futuro economista, a gente sabe que no mercado as coisas funcionam de forma diferente, né? E, e aí, o que, que acontece? As pessoas também... A, quando começou a pandemia, as pessoas até então, elas estavam mais restritas nas compras e tal, ali estavam menos. Daí começou um pouco a acelerar um pouco esse processo. Além da gente ter essa relação cambial aqui, as pessoas começaram a demandar mais, a comprar um pouco mais. Elas estão mais em casa, elas estão comendo um pouco mais. As famílias estão mais, as crianças não estão muito na escola, então você aumenta um pouco essa demanda mesmo de mercado. E a gente percebe que a oferta de produtos nesse período, ela diminuiu, né? E, além de ter essa questão do próprio setor externo demandando, né? É, porque aí a gente, tanto que a gente coloca exportação, menos importação, porque a gente tem o setor externo demandando e as, e as, e a gente, e as importações entrando aqui, né? Então, a gente tem ali um produto, né, que, que relaciona entre a saída e a entrada de produtos ali na economia, tá? É, porque a gente também demanda, né, do, do setor externo. Então, aí a gente tem essa demanda interna aumentando e a demanda externa também aumentando. E a gente vê que a produção, ela não está, né, indo para um nível muito alto e acompanhando essa demanda interna. Ela está simplesmente indo para o setor externo. Então, a gente acaba tendo realmente um, um aumento de preço aí, em determinado período, em mercado e tudo, né? É, o preço do arroz, né? Todo mundo falando do preço do arroz também, que foi lá em cima. O preço do arroz é um fator, né? Que realmente as famílias estão demandando mais também. É, e você acaba tendo um aumento de preço aí. É, às vezes, você tem que reduzir o consumo do arroz, é aquela coisa que vocês aprenderam talvez em micro produto substituto a professora não tem um substituto para o arroz Eu, literalmente pensando muito bem assim quando a pessoa né só pensa naquilo lá não tem mas existe o substituto do arroz né a gente pode comer lentilha a gente pode comer purê de batata né? Eu não sei qual que é o preço da batata também né? na, na região como tá aqui mas você pode acabar substituindo a sua cesta de produtos para você ter essa redução, para você não sentir tanto no seu salário, porque o salário real é um, né? Quando o nível de preço, o salário nominal é um, né? Quando o nível de preços aumenta, o salário real cai. Então, aí além da, de ninguém estar tá tendo né, um, uma segurança de emprego, além de tudo, ainda tenta tá tendo um nível de preços aí alto. Então, o que, que acontece? É realmente a renda real acabar reduzindo. Então, a gente tem que achar uns termos ali, uma, umas substituições mesmo, tá? Então, essa é a relação aqui, gente, oferta e demanda. E aqui, essa relação da taxa de juros é importantíssima. Então, em determinado período na economia, eles deixavam mesmo essa taxa de juros mais baixa, mais alta aqui, para que eles tivessem uma reserva cambial maior, para que eles tivessem um pouco mais esse controle do próprio dólar. Ah, então, aqui, dentro da economia, se eu tenho uma taxa de juros da, do mercado internacional mais alta, a, a ideia é realmente sair aqui, tá? Então, você tem uma saída de dólar aqui, uma saída um pouco mais intensa de dólar daqui da economia, e o que acontece é que ela acaba desvalorizando a nossa moeda, Tá? entendo essa valorização da moeda internacional. Quando a gente tem uma taxa de juros aqui um pouco maior, né, no, no, na nossa economia, é, a gente acaba tendo uma relação diferente, a gente acaba tendo uma oferta maior de dólar que as pessoas trazem mais, tem uma confiança maior aqui na economia, a gente acaba tendo mais essa relação. Assim, é, a gente tem que perceber que como economista, por exemplo, nada é de certa forma, fatal, né, ou assim, ah, meu Deus, esses 5,30 aqui, nossa, é um problema para nós, é um problema para nós, mas para quem exporta não é um problema, né, é, para quem exporta está tá tendo benefício, está recebendo mais aí, né, por cada real, né, depois que né? Que ele que vende, tá, é, diferente das importações, né, as importações a gente acaba pagando bem mais caro, e, e que encarece muitas vezes o produto interno aqui também que é a questão das importações de acabar ficando muito cara e se você precisar de insumo básico na economia você paga mais caro e esses preços vão simplesmente parar lá no, no vai simplesmente afetar realmente a o setor aqui interno tá? que seria aum, aumento mais ainda de preços tá bom essa, essa relação que eu coloquei aqui é isso, gente, ó. Ah, deixei aqui para vocês aqui, ó. Então, né, uma taxa de juros interna maior, né, que uma, uma externa tem mais entrada de capitais, né, aumenta a oferta de divisa. Então, há uma desvalorização da moeda estrangeira, que é toda aquela relação que eu coloquei para vocês. valorização da moeda nacional, piora os saldos, aumenta as importações, tá? Tá? É, por que que eu coloquei aqui aumento as importações? Porque se a gente tem uma, uma, uma desvalorização, né, a gente realmente, a gente vai ter é, um aumento das importações. que aconteceu muito no, em determinado período na nossa economia, tá? De ter esse aumento aqui das importações. As pessoas demandavam mais do setor externo. Faziam mais compras, meio de China... É, mais viagens internacionais, né, o, o setor de turismo internacional estava bem mais aqui, quando a gente teve essa relação aqui, tá? diferente talvez um pouco de hoje, né? hoje é para quem realmente tem reserva em dólar e quem está podendo mesmo ali. E quando a gente tem uma taxa de juros, para vocês verem o efeito da taxa de juros, tá? que é o que nós vamos trabalhar muito ali no nosso modelo. A gente vai deixar de lado outras coisas dentro desse SLM, como eu falei para vocês. É, quando a, tem, a gente tem uma taxa de juros aqui interna menor que a externa, a saída de capitais, né? Então, aumenta a demanda de divisas, há uma valorização da moeda estrangeira. né Então, aqui, e ao invés a gente estar nesse nível de preço, a gente vai para esse, né? Nesse nível de preço, nesse nível de valor, né? Então, o que, é que a gente tem? Uma melhora do saldo. Né, das exportações. Ah, então, a gente realmente exporta mais, a gente não demanda e não compra mais. É até mais interessante você ter um balanço, que você acaba tendo, um, na, na, na parte de bens e serviços, você acaba tendo uma, uma é, você acaba tendo ali o, um balanço melhor, né? mas na parte de, do mercado de divisas, você acaba tendo um balanço um pouco pior ali. Tá? Às vezes, uma coisa ou outra dá um equilíbrio ali. É, aqui, só colocando os regimes cambiais que a gente tem, né, quais são as características de cada um, as vantagens e desvantagens dentro desse mercado, tá? Então, o câmbio fixo, né, a gente tem as características que realmente o Banco Central fixa, a gente teve durante um período da nossa economia, eu, se eu não me engano, até 1999 ou 2000, e, ou 2000, e, 2000, 2002, 2001, eu não lembro, tem que olhar certinho lá. É, a gente teve um, um câmbio fixo, né, pelo menos eles tentaram manter um câmbio fixo aí, tanto que quando a gente começou com o real, a gente tinha uma paridade de um para um, Aí, isso faz muito tempo. É, aí o câmbio flutuante, né? A gente tem o mercado de oferta de divisas, é, determina. É, o... Aí vai ser a oferta e demanda mesmo, que vai mexer com isso daí e vai deixar organizado lá. O banco, o banco Central não é obrigado a disponibilizar as reservas cambiais, ele deixa livre, correr livre. Mas o nosso, o nosso Banco Central nunca deixa. A correr livre isso aqui, só em um determinado período, dependendo de quem está lá e como é que eles querem ver a economia mesmo, o que, é que eles querem deixar na economia, aí eles acabam deixando esse câmbio um pouco mais livre, mas eles acabam entrando que a tal da flutuação suja, eles, se eles percebem que está aumentando muito a relação né, cambial, eles entram no mercado fazendo uma relação contrária, se está tendo muita demanda, eles acabam entrando ofertando, sabe? eles sempre vão fazer essa relação contrária para dar esse equilíbrio aí na, na economia. Aqui a gente tem as vantagens, né, maior controle da inflação, lógico, maior controle da inflação, desde que a gente esteja com tudo mais constante e que tenha reservas cambiais suficientes para se atentar e ter suporte para os choques econômicos. Que, por exemplo, que é o choque agora, por exemplo, o um choque de petróleo também, é um dos choques que não tem como ter esse maior controle aqui, tá? É, principalmente choques negativos na economia, choques positivos é lógico, é bem mais fácil, mas choque negativo, como por exemplo no caso de uma pandemia, e no caso assim, que foi reduzindo cada vez mais uma taxa de juros, eles não conseguem controlar muito isso aqui não, tá? Eles têm que entrar mesmo no mercado. É, aí, a política monetária mais independente do câmbio, né, reservas cambiais mais protegidas, de ataques especulativos, tá, é, em termos, tá, é, desvantagem, reservas cambiais vulneráveis, né, isso realmente tem, isso que, né, que a gente, que eu coloquei para vocês, política monetária de taxa de juros fica dependente do volume de reservas cambiais, e fica mesmo, tá, porque de repente você dá uma política, uma política fiscal expansionista e o máximo que você consegue aqui com a política fiscal expansionista é, é não se atentar tanto a essa expansão mesmo da moeda, tá? Porque as pessoas, por exemplo, a política fiscal expansionista, explicando assim. Quando se aplica uma política fiscal expansionista, você aumenta muito a oferta de moeda. Então, entende-se que as pessoas vão ter dinheiro, vai ter liquidez, vai estar comprando. Se o mercado não consegue suportar aqui... O que que acontece? As pessoas vão demandar no setor externo, então você vai acabar tendo muita importação, então você vai ter muita, muita importação, muita demanda pela, pela, pela, pela moeda, então o que que você acaba acontecendo? Você descontrola de novo a taxa cambial, tá? aí de novo você tem uma, uma, um, um câmbio, né? uma desvalorização do câmbio, aí o governo tem que ficar entrando para controlar que foi, o que aconteceu em determinado período, né? foi políticas expansionistas, aumento de renda, e as pessoas foram muito à, à importação, tá? Foram muito ao setor externo, foram importar. Aí começou a dar um desequilíbrio ali, porque o câmbio estava fixo, e não adiantou nada uma expansão monetária, ela acabou aumentando só a relação cambial. E aqui no câmbio flutuante, né, a desvantagem, acaba a taxa de câmbio fica dependente da volatilidade do mercado, né, fica aquela, é, tem que tomar muito cuidado com o mercado, isso que eu falei, eles... Né, tem a flutuação suja, que realmente eles entram no mercado ali. É a maior dificuldade de controle de expressões inflacionárias, né, que é o que, que a gente está percebendo hoje aqui na nossa economia, tá? E só um resuminho para vocês verem essa relação, que vai ser uma relação importante na hora da gente verificar e jogar lá nos modelos. Aqui foi o conceito 6. Aqui, gente, na verdade, toda essa explicação que eu coloquei lá no, no começo para vocês, tá? É, né, a conta do, do, do balanço de pagamentos depende no curto prazo das exportações e de bens e serviços né e das transferências de recursos para o exterior o volume das, das importações vai depender do nível de atividade econômica né, aumentou a renda né eu o risco aí de ter uma competitividade em relação à externa e aí uma coisa que pode beneficiar também é um país quando ele tá com a sua renda também o um país que aplica uma política monetária expansionista, ele pode vir a, a beneficiar aqui também. Porque ele pode simplesmente demandar do nosso mercado. Tá? Então, aí a, a gente vai exportar também um pouco mais. ali Aí tem essa relação. Isso que eu falei, que a gente não pode esquecer dessa relação internacional. Por mais que a gente enxergue o um modelo de economia fechada, não dá para perder isso. Tá? Aqui são a parte de investimentos, né que eu falei para você, Ó, então, o modelo ISLM, agora incluindo o setor externo, tá, é esse daqui que a gente vai ver. Então, o IS, tá, essa vai ser a curva IS aqui. Tá? É, as propriedades da curva IS permanecem as mesmas e, e, é a única, e, e a única mudança é a considerar o setor externo. Tá? Então, a gente vai entender certinho, na hora que jogar no modelo, vão entender melhor essa parte aqui. Introduzindo no modelo a taxa de câmbio. Ah, e a renda externa, na forma de funções de exportação e importação. Então, aqui, né, só colocando, as importações, o que, que favorece as importações? A relação cambial e a renda. As importações, a mesma coisa, a relação cambial e a renda. Tá? Então, quanto menor aqui o nosso, quanto mais a gente está desvalorizado na moeda, mais vai favorecer as exportações. Quanto mais a gente está valorizado, mais vai favorecer as importações. No caso, o setor de serviço também, né? Seria as viagens. E conforme a nossa renda também, se a nossa renda tiver maior, vai favorecer as exportações. As importações, desculpa. Se a renda, é, se a renda do setor externo estiver maior, vai favorecer as exportações. Tá? E aí? pode vir a realmente ter um aumento aqui no nosso nível de preço, se a gente não tiver um equilíbrio no mercado, né? Que é esse equilíbrio de, de ter oferta aqui no mercado também, tá? A curva LM, o equilíbrio de mercado monetário, ela vai permanecer, tá? Ela vai ficar na curva aqui, a gente vai, per vai perceber que o mercado de bens, ela vai dar uma, uma alteração, ela vai sair ali um pouco, tá? É, aqui, né, só aquela, aquela explicação que eu coloquei para vocês aqui, tá? É, aqui, é, que eu deixei mais colocar, é certo, né, que eu expliquei para vocês, o, o efeito transbordamento é referente ao de não se conseguir circunscrever o efeito da política expansionista ou recessiva no âmbito interno, ou seja, o quê? Eu posso aplicar uma política expansionista, mas se eu tenho uma taxa de câmbio, dependendo da minha taxa de câmbio, se ela é fixa, eu não consigo manter essa política expansionista, porque eu estou aumentando uma renda, estou distribuindo a renda, e aí as pessoas vão demandar, se não tiver um, setor, um mercado aqui equilibrado, as pessoas vão demandar no setor externo. Vão comprar da China, que é mais barato, e, e de outros assim, tá? E aí eu acabo tendo a relação de novo, o meu câmbio desanda novamente. Tá? É, aqui, uma desvalorização da taxa de câmbio torna o produto nacional mais barato, estimulando as exportações. Ah, isso aqui, eu, eu, vou, eu vou desenhar essa cor aqui, vou explicar para vocês certinho. Uma desvalorização da taxa de câmbio, o que, que é a desvalorização da taxa de, de câmbio? É esse 5,30 hoje. Né? Esse 5,30 hoje. Para ter um dólar, eu preciso de 5,30. Né? Então, a desvalorização da caixa de câmbio torna o produto nacional mais barato, estimulando as exportações e desin desincentivando as importações. Então, o que, é que acontece aqui? Uva e vai para a direita. Aumento. Então, eu não tenho um aumento da demanda interna. Eu tenho um aumento da demanda externa. Mas, eu não tenho tanto problema no meu produto. Ó, eu tenho essa IS aqui inicial, que é nesse nível de taxa de juros e nesse nível de produto. Vou aqui vocês. E aí, quando eu tenho um aumento dessa é, demanda externa, eu posso vir com um IS mais aqui, ó, eu posso aumentar. O que salva muito, gente, o PIB, a gente sabe disso, né, é simplesmente as commodities, tá? Então, eu venho aqui, ó, posso ter um PIB um pouco maior por causa da demanda do mercado externo e dessa desvalorização cambial aqui. Ó. Tá? Por mais que a gente tenha uma taxa de juros reduzida e a gente tenha ali, aí na, no, no balanço de pagamentos, a gente vai ter um, né, um, uma outra relação que é realmente dentro da, do mercado financeiro. Né? A gente, mas aí, muitas vezes... O balanço de pagamento, ele consegue dar um equilíbriozinho lá no final, tá? Mas a gente tem no mercado financeiro, a gente tem, pode ter um, né, um, uma, um déficit ali, mas no, no mercado de bens e serviços, a gente pode, principalmente no mercado de produtos, né? A gente pode ter um pouco mais ali, tá? Só para colocar aqui, por que vai para a direita, tá bom? É, sempre que a gente pensar num aumento, de, de, de produto é sempre a questão da direita. Se um dia você for fazer um, um concurso, alguma coisa que cair em prova, alguma coisa assim, é sempre o um efeito para a direita da curva IS vai ser aquele efeito mais positivo, tá? De aumento do produto. Para a esquerda vai ser um, uma, uma que é no caso da valorização, né? É, a gente vai ter aqui, por exemplo, de R$ 5,30, eu vou para reais, né? 3 dólares, 3 isso, 3 reais eu preciso. Tá? Para um dólar, tá bom? Então, aqui eu posso ter o um efeito é, o oposto que ele coloca, né? Então, eu estou com a curva aqui, eu posso vir para a esquerda, tá? Então, eu saio desse nível de produto e venho para o nível menor de produto aqui. Então, nós somos muito dependentes do setor externo. E a gente dá, dá para perceber isso na nossa economia atualmente, tá? Então, é isso aqui que, é que a gente quis explicar. É, tá, isso aqui, tudo esse efeito que eu coloquei para vocês, tá? Do transbordamento aqui. Aqui é essa, esse efeito que eu coloquei para vocês, que a gente tem as transações correntes, e a gente tem aí, a relação das transações correntes vai ser um pouco diferente da, da de bens, mas a gente vai ver certinho isso quando a gente estiver jogando lá nos modelos, tá? Aqui a curva L e S, né? A curva LM para a economia aberta, é derivada da mesma forma para economia fechada. Então, a gente vai ver o mesmo efeito que a gente vê na economia aberta, a gente vai ver na economia fechada, tá? A gente vai só ter uma alteração ali ao longo dela, um pouco, com relação a algumas políticas monetárias, quando o câmbio é fixo ou quando o câmbio é, é flexível, tá? Mas vai ser ao longo da curva. A curva IS passa a ser influenciada pela demanda líquida, aquilo que eu coloquei para vocês agora, né? Um aumento da demanda líquida, qual que é o efeito? Uma redução da demanda líquida, qual que é o efeito? Tá. E aqui, a gente vai trabalhar dois tipos, né? Quando a gente pensar em, em, em balanço de pagamentos, curva IS e LM. A gente vai pensar numa mobilidade perfeita de capitais, é, não é sempre que a gente encontra uma mobilidade perfeita de capitais, que é o quê? É, simplesmente a hipótese da perfeita mobilidade de capitais tem como a consequência a igualdade inevitável entre taxa de juros interna e a taxa de juros externa. Não é, a gente não tem sempre essa paridade. Tá? Geralmente tem sempre um, um, um equilíbrio aqui. A taxa, a taxa externa está sempre um pouco mais baixa e a interna estava sempre um pouco mais alta. Agora continua, apesar da gente estar com essa taxa, a gente continua com a taxa maior, tá? Então, aqui a gente vai ter a parte de superávit, né, acima da, da curva e déficit aqui, tá? Então, o formato da curva do balanço de pagamento nessa hipótese vai ser sempre uma linha para, para, paralela aqui, tá? Porque elas são iguais aqui, certo? Isso a gente vai entender no balanço de pagamentos, que a gente vai enxergar aqui no balanço de pagamentos, quando a gente colocar nos modelos, a gente vai ver bem certinho como é que vai ficar essa curva aqui. Aí a gente vai pensar o quê? Quando eu aplicar uma política monetária, quando eu aplicar uma política fiscal, qual vai ser os efeitos? Né? E aí, quando eu tiver um câmbio fixo, e quando eu tiver um câmbio né, flutuante, né? quando ele flutuar, qual vai ser o efeito aqui nesse balanço aqui dentro de SLM, nesse.. Nesse aqui do, do balanço de pagamentos. Tá? E aqui é simplesmente a mobilidade imperfeita de capital, que é o que a gente mais vê. Tá? Que é, à medida que a renda aumenta, a taxa de juros interna deve se elevar também. É aquele efeito né, que o, o governo dá, conforme... Isso aqui é a renda aumenta, por exemplo. A renda aumenta quer dizer assim, é, eu tenho um processo inflacionário maior. Né? se eu tenho um processo inflacionário maior, eu tenho uma tendência a aumentar a minha taxa de juros, tá, é, aí aqui essa, daqui ela não é, não é uma mobilidade perfeita, então ela vai ser uma taxa interna, muitas vezes vai ser muito mais alta do que a taxa externa, então a gente vai ter um balanço de pagamentos mais assim inclinado ou menos inclinado, vai depender da situação, tá, então, pelas mesmas razões do, do caso da mobilidade perfeita, os pontos acima é o superávit, abaixo vai ser um déficit aqui, o nosso balanço de pagamentos, tá? dentro dessa relação. E como eu falei para vocês, vai ficar bem mais fácil para a gente ver depois dentro dos modelos. Aqui eu deixei para vocês uma tabela da, da política expansionista e contracionista, né? sem mobilidade, livre mobilidade e mobilidade imperfeita. É, quando a gente for aplicar uma política expansionista, aplicar uma política fiscal expansionista, uma cambial só para vocês já terem uma ideia do que, que acontece com as curvas mas a gente joga lá para a gente entender ó. É, política expansionista quando eu tenho um regime de câmbio fixo sem mobilidade perfeita de capital o que, que acontece? O nível de renda e taxa de juros ficam constantes é, o nível de renda e taxa de juros constante, elevação da taxa de juros. Por que, que ocorre uma elevação da taxa de juros? Porque ela foi uma política expansionista, entendendo-se que no médio prazo a gente vai ter um processo inflacionário. Tá? Aí a gente vai ter um efeito de uma elevação né, no médio prazo, ou dependendo da situação, no curto prazo, de uma elevação da taxa de juros. E aí a gente vai ter, né, um aumento do nível de renda aqui, tá, vindo a poder acontecer aqui um aumento na nossa, uma desvalorização cambial Regime de câmbio flexível, aumento do nível de renda, então você viu aqui, fica constante por quê? Porque as pessoas começam a demandar, né, e você não tem um efeito positivo quando você tem um... Aqui já deu para perceber, né? Você tem um aumento de renda, mas é uma coisa que acaba dando um efeito em outras situações, tá? Aqui você pode vir a ter realmente um aumento de nível de renda e um aumento do nível de taxa de juros também inevitável devido a um processo inflacionário no médio, prazo, no médio prazo, tá? Mas isso vai depender muito de como vai estar a economia no momento, tá? Aí a livre mobilidade... Né, a gente tem o um câmbio fixo, com uma política expansionista, como é que vai ser, né, vai continuar constante, uma mobilidade imperfeita, o nível de renda e taxa de juros permanece constante, tá, então aqui, elevação do nível de renda e taxa de juros constantes. então na sua grande maioria vai ser isso aqui, tá. Se o regime de câmbio é flexível, percebe uma coisa, ó, no regime de câmbio flexível, nesse caso da mobilidade perfeita, Há uma tendência melhor aqui, que é o aumento do nível de renda. Ah, não, política expansionista. Na política fiscal expansionista, há uma elevação do nível de renda e da taxa de juros devido né à situação, muitas vezes, do, da inflação. Ah, mas tudo vai, vai depender, esse negócio de inflação, o, o próprio Banco Central ele já coloca. É, é, ele coloca uma, uma banda, como se fosse uma banda, eu tenho uma meta de inflação abaixo e acima, por exemplo. A minha inflação ela, ela é 1,5%, mas eu, tenho, eu posso chegar até 3%, então ele fica nesse controle, dependendo do que ele vê lá que vai estar a inflação, ele entra com uma taxa de juros um pouco maior. E aí, no, né, no, no, no longo prazo, as situações já é bem, bem diferente, a gente vai estudar isso um pouquinho depois.